Então se quer vencer a impotência hoje, fica comigo até o final desse vídeo, não, seu piu-piu vai continuar caindo. Vocês sabiam que alho, alecrim e gengibre ajudam a combater ejaculação precoce? Se não sabiam disso peço que continue vendo esse vídeo até o final, pois vai se surpreender com o que vou revelar. Um em cada três homens apresenta essa condição. As causas para esse problema ainda são desconhecidas, mas médicos acreditam que fatores psicológicos e biológicos podem influenciar a ocorrência da ejaculação precoce. Existem até remédios caseiros contra a ejaculação precoce, segundo especialistas ouvidos pelo site Minha Vida, parceiro do Catraca Livre. Alho. O alho tem diversas propriedades interessantes para a saúde, inclusive a sexual. Ele tem ação anti-inflamatória, antibacteriana, anticoagulante e se atribui a ele também propriedades afrodisíacas. Sua ação anticoagulante melhora a circulação sanguínea o que pode se refletir na ereção, considera a nutróloga Andrea Guarnieri. Bebida de açafrão, gengibre e leite. O leite serve mais como base para essa mistura, mas as duas especiarias têm funções que justificam serem apontadas como remédios caseiros para a ejaculação precoce. O açafrão tem grande prestígio como estimulante sexual nos países do Oriente, pois tem efeito vasodilatador, além de supostamente promover aumento da sensibilidade da região genital. Já o gengibre também favorece a circulação do corpo, ajudando também a melhorar a qualidade das ereções banhos de assento com alecrim. O relaxamento é fundamental para quem sofre de ejaculação precoce, por isso a nutróloga Andréia acredita que os banhos de assento com alecrim podem ser um bom tratamento caseiro. O alecrim é conhecido como revigorante e banhos de assento com alecrim fresco ajudam a sedar os órgãos genitais e promovem relaxamento físico e mental. Veja quais são os tratamentos disponíveis para esse problema. Se realmente você quer curar definitivamente a impotência em poucas semanas, então assista ao vídeo do método 100% caseiro, que deixei na descrição abaixo. Clica no primeiro link, e descubra como curar a impotência em poucos dias, de forma totalmente natural. Esse foi o mesmo método que me fez voltar a ter noites maravilhosas com minha gata. Hoje tenho ereções monstruosas, igual a um adolescente. Então meu amigo, tome uma atitude, para recuperar sua masculinidade. Clique no primeiro link na descrição abaixo, e assista ao vídeo. Te garanto, que em poucos dias você, voltará a trançar loucamente com sua gata. Ok? É isso aí. uma simples atitude, muda uma vida inteira. Terapia sexual neste caso, algumas medidas simples bastam, como masturbar-se uma ou duas horas antes da relação sexual para retardar a ereção durante o ato. Evitar a penetração por um tempo e a descoberta de novas fontes de prazer sexual também pode ser uma saída para tirar a pressão da penetração. Técnica do aperto a Técnica do aperto consiste em estimular sexualmente o homem até que ele reconheça que está quase ejaculando. Nesse momento, aperta-se suavemente a parte final do pênis, onde a glande se encontra com o eixo, por vários segundos. Pare a estimulação sexual por cerca de 30 segundos e comece novamente. A pessoa ou o casal pode repetir esse padrão até que o homem queira ejacular. Na última vez, continue a estimulação até que o homem atinja finalmente o orgasmo. O método parar e começar O método parar e começar é praticamente idêntico à técnica do aperto. Esse método consiste em estimular sexualmente o homem até que ele sinta que está quase atingindo o orgasmo. Pare a estimulação por cerca de 30 segundos e comece novamente. Repita esse padrão até que o homem queira ejacular.